E aí Guerreiros e Guerreiros soldado aqui novamente trazendo mais um vídeo para vocês e acabou de sair o Conexão né, Z8 no mês de maio de 2020 e acabei de chegar do, do trabalho e já vou gravar para vocês então vamos lá vir, vamos ver, vamos comentar o que vai acontecer, o que tem de bom aí? Já sabemos que tem uma vida né? Olá pessoal, aqui é a Gêmea Ariel e está lá oh, no ato evento de maio. Esperamos que estejam bem e seguros jogando de casa. Tamo Esperamos bem. que curtam as novidades que o Crossfire fazendo tá este bem. mês? Talvez, te tá bom. Tá bom e iremos tá bom, começar falando deste evento tão pedido. É o Troca de Nome Caracteres Especiais. Esta é a sua chance de utilizar caracteres especiais no seu nome de soldado. Não perca esta oportunidade. Agora, falando. Bom esse esse esse essa troca de caracteres já teve né não sendo se não me engano foi no finalzinho do ano para o começo desse ano teve a né a troca de para aqueles que tinham a conta inativa, né aí perdem o nick porque algumas pessoas eu não sei falou que bastante pedido, eu não sei não, né mas falou que tem bastante pedido de pessoas que não usam nicks que de pessoas que não joga muito tempo né então aí eles eram o nick né, da pessoa que não tá logando, já foi mais de. Na, da última vez, pessoas que não logavam há bastante tempo. Essa segunda vez aqui, se não me engano, é de pessoas que não logam é, desde 2019, né? É, aí vou ter os nicks resetados. Né, aí fica CPM alguma coisa, 0001, não sei o que, Tá total, tá, tá, etc. É, bom, é, pra quem gosta, né? Tá aí. Eu, vamos lá. Ando de caixa, temos uma caixa bem legal, feita Meu especialmente para os amantes do modo zumbi. É a caixa zumbi sobrevivência com. Rapaz, a única arma que eu não peguei ainda no modo zumbi é a famosa A12. Vamos lá. Pois Tem que arma. ter ela aí, né? M240B Já B. tenho A12, eu não tenho essa bendita! Não tenho! SR25 Fusão tenho... Escaldante. E apenas um zumbi raivoso. Ué, se eu não ganhar a A12, dessa vez eu desisto. Sério, desisto dessa caixa, parceiro. Porque tá de sacanagem. Já gastei E também duro. teremos o lançamento da caixa vigilante com as armas. Caramba, cara, parceiro! K98K Car Vigilante. Ó! É. Tá tipo chumbo, né? Com. Com. Com ouro fosco ali, né? Panda G2 Vigilante. Mano, tá vindo muito escorpião. Famas, né? Evo 3 a 1 Nossa. vigilante. Tá vindo bastante famas e escorpião. Já a terceira versão dessa, dessa Scorpio, o Evo, né? Já chega assim, uma atrás da outra. A famas veio a grafite, tem um alta famas. É, é rosa pink, alguma coisa lá. E agora essa, essa, essa. Essa famas. Agora, vamos tá falar essa desse mapa lindíssimo que está vindo é. para o CFBR. A, forma de boa, é, gosto, o China. China. a é boa, eu gosto. É o é boa, Este mapa é. é ideal para aqueles soldados que gostam de conhecer lugares diferentes enquanto cumprem suas missões. Ah, e sabe também o que está chegando por aí? O um novo modo. É o modo zumbi ranqueada. Agora já era. O que vai ter de top 6, top 1? no modo zumbi, aí vai logar lá no PD no plantar e destruir, o cara vai ficar se achando, né? Com seus Ai, dois Deus. mapas, Caos... Ferro Velho! Cal. E Ferro Velho! Caos e Ferro Velho! E aproveitando esse novo modo, que tal fazer aquele evento pra ganhar recompensas incríveis? Esse... Complete todas as missões e receba caixas MG Especial e também Joias do Despertar. despertar. Vem curtir também o um evento finais de Semana de Alta Tensão que tem a chance de receber caixas Flash, além de bônus de experiência e bônus de GP. É. E é claro que não podia faltar aquele evento de todo mês. Complete todas as missões e além de capacete, colete e granada 30 dias, o evento mensal de maio estará trazendo as caixas quizar pra você e não se esqueça que ainda dá tempo de você comprar suas VIPs AK47 e m 1 s Escorpião Vermelho com super desconto e um monte de vantagens confira o site da Preveno na descrição desse vídeo vai até casar é minha bonitinha hein mas é yeah. o conexão Z8 vai bom nada demais assim né com exceção das VIPs, que acho que é o atrativo maior. A VIP é o modo ranqueado no modo zumbi, que é a galera que curte modo zumbi, eu gosto bastante. E o pessoal que gosta, joga modo zumbi, agora vai ter mais um objetivo, né? Que é a ranking de pagar prêmios e arma permanente. Bacana, legal, mas nada demais. né? Nada demais. assim. Uma atualização bem... Café com leite, bem tranquilo, bem... né mas é isso. Né? é isso por enquanto é isso vamos jogando a distância vamos tentando aí é, é o que tem para jogar é o crossfire de guerra infelizmente estamos aí que eu falei sobre as vips quem quiser comprar compra quem não quiser comprar não compre faça eventos participe de eventos tá tendo todo fim de semana tá tendo evento valendo caixa então participe dos eventos ganhe ganhe caixas rolete acabou né e todo mundo sai feliz o Crossfire a gente sabe Dos problemas que já tem Então não precisa ficar falando toda hora né? Já fica uma coisa chata Então tá aí, Crossfire, quem quer jogar, joga Quem não quer jogar, não joga E cada um vai ser feliz da maneira que acha melhor Não é mesmo? Resumindo, a atualização Bem, bem, bem Bem, Tranquila, bem, né? Não tem muito o que se fazer Né? Ah, vamos aí Vamos ver onde vai dar, tá bom? Muito obrigado por ter assistido, fiquem todos com Deus, não esqueça, coloca no seu comentário o que, que você achou, o que, que você achou, você gostou do, do, da ranqueada, do modo zumbi, aí isso chupa bife, agora você vai ficar fazendo um friquinho lá, né, vai ficar o dia inteiro lá logado no modo zumbi, ah, ou você gostou das vips, ou da... eu as vips, ou da do nem aí, coloca, comenta aqui, comenta aqui, tá bom? Muito obrigado, fiquem todos com Deus, se cuidem, tá, gente? Cuidem, se cuidem, cuidem dos seus familiares, cuidem dos seus avós, você que mora aí, tá? Vamos se prevenir, vamos sair dessa juntos, tá bom, meus queridos? Muito obrigado, fiquem todos com Deus e até a próxima. É, essa semana vai ter feriado, provavelmente eu vou gravar, né, as novas vivas, vou gravar o conteúdo que vocês quiserem e vai, ter, e vai ter live também jogando com vocês, tá bom? Grande abraço do boneco, fiquem com Deus! Ui, chupa bem, tamo junto.